Bem rapaziada, como eu já tinha dito para vocês que provavelmente aconteceria, a AWP Durolore foi trocada pela AWP Duality. Tá errado, irmão, né? Ué, como é que é? Fala de novo, tenta de novo. A AWP Durolore foi trocada pela AWP Duality. Como é que é? Não sei. Ah, tá errado. Fala aí você então. Duality. Duality. Ok. Duality. Certo? É isso aí. <risos> Enfim, pra quem não tá ligado eu aconselho que assista esse vídeo aqui que lá eu falo sobre as acusações de plágio que a comunidade fez para a nova AWP Durolor e a M44T Macau. No vídeo eu mostrei né, o porquê essas skins estavam sendo acusadas de plágio e lá eu disse que era assim bem provável que as duas ou uma das duas fossem alteradas e isso aconteceu. A M44T Macau saiu ilesa disso daqui, né pelo menos por enquanto talvez a Valve ainda esteja investigando essa parada, porém a AWP Durolor já foi excluída do CSGO, eu digo que ela foi excluída Porque ela não foi alterada, não Não temos mais a WP Durolor no CSGO Que temos agora, no lugar Essa WP aqui, ó, que na minha opinião É muito, mas muito mais bonita Que a Durolor, juro, muito mais bonita Mesmo, mas que em scope preto com detalhes dourados, esses detalhes dourados se estendem para o corpo da skin porém o corpo da skin, o que se destaca mesmo na minha opinião são as ilustrações em rosa e olha a parte de trás dessa skin cara, já é o contrário, praticamente não tem rosa mas tem muito preto, tem muito dourado, tem uma serpente ali que corre por praticamente todo o corpo da skin e na parte de trás da conseguimos encontrar ali a cabeça dessa serpente enfim, a skin tá fenomenal e é isso, a Durolor não durou <risos> uma semana faz quase uma semana sem você do lado A nota da Valve disse o seguinte a AWP Durolore foi substituída pela AWP Dualidade na caixa Revolução Todas AWPs Durolores existentes em inventários e itens serão convertidas para AWPs Duelities Teve também algumas pequenas atualizações aqui no mapa Amber Mas <risos> aqui ninguém liga E essa é a nova AWP Eu particularmente gostei bastante É importante notar que como já tinha dito naquele vídeo Não se tornaria mais que contrabando Ou seja, quando você abrir uma Revolution Case Você ainda tem ali a chance de dropar essa skin, não é uma skin contrabando, né? Uma skin precisa de dropar, né? Como é o caso da HAL. E eu falei que isso. Assim, jamais aconteceria no CSGO E é por isso, inclusive, que o preço da skin Não tá subindo, continua mesmo Não mudou nada, óbvio, mudou tudo, pra ser sincero Mas é em questão de, talvez a demanda Até esteja maior, mas todo mundo sabe que a oferta também Será muito alta, então não tem motivo para subir Eu não sei se vocês lembram, no vídeo que eu fiz aqui Abrindo essa nova caixa cerca de 50 vezes Eu dropei três vezes Na época, a AWP lore E agora todas se converteram na AWP Dualidade Naquele vídeo, eu disse que eu iria sortear Para vocês, não uma, nem duas, mas sim As três AWPs do né, então agora Agora o sorteio continua. Só me seguir no Instagram e mandar o seu trade link. Vou escolher três pessoas aleatórias para cada uma, uma alpinha dessa, por sinal tá bem cara. Essa é a minimal wear, cerca de mil reais. As duas, Filt Tested, cada uma aí próximo de 600. E aí, qual que você prefere? A Durolor ou a do Eu, particularmente, muito mais a do Tem nem comparação, ela é quintas vezes mais legal, eu acho. Se inscreva no canal. Meu sonho é bater um milhão de inscritos, falta pouco.